Se o jogo me salvou aqui, é porque sem dúvida alguma salvou aquela última moeda que estava falando... É. Falando? Não houve nenhuma moeda falando nesse jogo, pelo menos até agora, mas... A última que estava faltando, mas... Uh, enfim, algum ataque especial do Magician's Red parece que está fora de controle, lançando bolas de fogo ali em cima e... Uh, quer saber? Extremamente hitbox... Desconfiada, eu... Aquilo pode ser qualificado como um pouco de ascensão? Talvez, mas eu vou simplesmente cair fora e ficar bem longe desses foguinhos, porque... Parece que eu não posso confiar naquelas hitboxes de nenhuma maneira. Ok, qual é desse fogo? Dá pra eu saltar em cima dele? Sim! Definitivamente, eu só preciso... Yoshi? Oh meu Deus, ele existe nesse jogo! Aí vocês dizem, que tem aquela outra fase. Eu sei, eu só estou fazendo referência como uh, foi, tipo, uma década até o Yoshi finalmente apareceu uma vez. Novamente. E, yeah. Tipo, simplesmente ele ficou ausente por muito tempo aqui, mas... Se ele está aqui, provavelmente significa que isso é uma referência a Columns. Definitivamente não era o que eu esperava encontrar aqui, mas tudo bem. Ahn... Uh, você provavelmente vai precisar do Yoshi para coletar alguma moeda Super Mario World Central. É o que eu estava tentando dizer esse tempo inteiro, enquanto eu constantemente me repetia. A propósito, uh, se você precisa de capa de pena, essa aqui é a fase das capas de pena. Como vocês podem perceber aqui, e joias de Columns no lugar inteiro. Pra falar a verdade, tem joia uh, no nome da fase, então eu, eu simplesmente não prestei... Atenção suficiente nesse detalhe, tipo, se você quiser um gráfico de joia uh, no seu jogo, definitivamente pegar ele de Columns é uma opção. Bom, não é que eu digo jogo, mas tipo, se você aleatoriamente decidir que, haha, eu estou fazendo um jogo, meu jogo indie que eu vou jogar no Steam... Que eu vou vender no Steam Tipo, provavelmente quem faz algum jogo indie Já tá cansado de ficar jogando ele Na hora que Ele acaba sendo lançado Mas, enfim Se algum indie tiver a ideia de simplesmente Catar um gráfico de columns Eu acredito que A SEGA não vai deixar isso Casualmente passar Como se não fosse nada Só dizendo eu digo, conhecendo, tipo, o fato de Mineirinho estar no Steam, mesmo com a música de Gilgan Island, midi ou não, tocando na sua fase. Eu nem chequei pra ver se, tipo, o Mineirinho original continua lá. Oiê, oh, o Hoversoft in the mess. literalmente usando Beach Boys. Eu tinha esquecido disso. Essa fase é longa? A propósito, cadê? Cadê? Cadê um midpoint por aqui? Eu tô começando a ficar extremamente preocupado com o com isso aqui tá estendendo seu sem encontrar nada E agora eu estou numa situação extraordinariamente precária, como vocês puderam perceber ali Ah, aleatoriamente aquele foguinho decidiu dar um salto mais alto ali Que que que? Isso tudo aqui foi um desastre Que que é isso? Simplesmente, a fase dela nunca chegou no meio. Me mata logo de uma vez, você. Yeah, per... honestamente, perder uma vida assim tão fácil assim. Uh, provavelmente não é a coisa mais inteligente do mundo. Especialmente considerando que a gente vai conseguir uma capa de pena basicamente de graça com Yoshi. E muitas coisas mais, mas, de qualquer maneira, esta foi a decisão que eu fiz ali. E yeah, essa aqui é a fase que simplesmente vai. porque porque o meu instinto é saltar giratoriamente nesses benditos foguinhos? Tipo, passa por debaixo. Passa por debaixo que isso elimina bastante o risco. Tipo, o jogo tá sendo até generoso uh, com os power-ups e etc. Ok, mais uma bola de fogo. Vai, eu salto ali, tipo... Definitivamente você pode utilizar essas bolas de fogo Peraí, essa bola de fogo não é de Chrono Trigger? Eu acho que sim Tipo, não é uma daquelas bolas de fogo que o Filho do Sol usa? Eu acredito que sim Mas naturalmente não tenho certeza absoluta Enfim, onde estava a primeira moeda? Exatamente aqui Longe de ser no local intuitivo Ok, vamos continuar aqui em frente. Peraí, não, isso. Aquela bola de fogo. Eu sei que é surpreendente que isso seja uma verdade, mas aquela bola de fogo é a bola de fogo de Super Mario World tipo, deste jogo que nós estamos jogando nesse instante. Enfim, da última vez eu entrei no cano. Oi, eu não tinha visto esse cano aqui aleatoriamente no teto. Ok, jogo... Eu sei que Super Mario World costumava é, ter sempre esses uh, lugares secretos que só tinha. Agora, nós achamos um midpoint. Porque eu tinha perdido isso da outra vez, eu não tenho a mais remota ideia. Mas, tudo bem. Uh, eu aprendi agora que seguir por esse caminho definitivamente é a coisa ideal. Mas, uh, como eu ia dizendo... Super Mario World sempre tinha uh, umas areazinhas bônus que só te davam algumas moedas, etc. Nada muito importante, etc. Dá para parar? Ou oh. definitivamente não esperava por essa. Um. Que mais? Eu estava. Hum. O aumento da quantidade de? Ou oh, não? De coisa aqui tá me preocupando Assim como a quantidade de capas de penais Será que o jogo quer que a gente voe eventualmente eu digo Provavelmente E a coisa que eu tô... Esses caras aqui são tipo rotodiscs Nos quais você não pode saltar em cima Não Eles definitivamente são saltáveis Em cima e é bom saber disso ah, Continuando não vendo Moedas Aqui isso me preocupa bastante especialmente que considerando que a fase ela é simplesmente ela continua indo sem indicação de ter algo tipo real de progresso aqui como por exemplo uma moeda Super Mario World Central que é o real objetivo de todas as fases aqui ao invés de simplesmente chegar no fim quer dizer eu tô dizendo isso mas peraí para falar a verdade agora que eu tô pensando Tipo, literalmente foi mencionado na página de download que você não ganha nada uh, como recompensa da, de coletar todas as moedas. Então, eu tô simplesmente preocupado em adquiri-las por motivo de estar preocupado em adquiri-las. E yeah, como vocês puderam perceber ali, uh, eu perdi uma moeda em algum canto. Onde eu não tenho a mais remota ideia. Mas vamos terminar a fase aqui para salvar a moeda em seu devido lugar e... Ah, então vou retornar para explorar. Pelo menos a primeira fase, parte da fase vai ser fácil. Exceto que eu tive o meu Yoshi completamente roubado, que me deixa infeliz. A propósito... Como vocês puderam perceber, tem uma saída secreta. Então, yeah, isso, isso explica o segundo caminho Ali sendo uh, Aquele segundo caminho Definitivamente É Uma saída secreta Sempre foi O que significa que pra falar a verdade Eu provavelmente vou ter que uh, Refazer a mesma fase Umas três vezes Pra coletar tudo O que Não é ideal Não é o que eu quero Mas provavelmente É o que eu vou ter que fazer No fim das contas E aí é O level cada ali Eu fui ligeiramente Tostado Mas tudo bem não tem problema se eu fui ligeiramente tostado, porque aqui a gente vai conseguir logo uma capa de pena. Novamente surpreso, que o jogo outros... simplesmente fica dando capa de pena pra gente. Como se elas fossem de graça para dar... Quer dizer, elas literalmente são. O uh, que eu queria dizer é como se tivesse uma quantidade infinita delas por aí para dar, tipo, se der um armazém promocional inteiro para todo mundo. Enfim, aqui é o cano que eu vou, eu caio, e eu consigo o midpoint, não é? Yeah, yeah, yeah. Eu provavelmente posso voltar ali para a esquerda e conseguir, com relativa tranquilidade, alguma moeda. Ou posso me arrepender completamente. Espera aí. Agora eu estou confuso. Como eu consegui ignorar completamente aquele midpoint? Porque eu passei... Eu simplesmente dei, tipo, um pulo cego aqui que fez... Foi... Literalmente foi isso que aconteceu. Isso foi o que... Ok, tá, tudo bem. Eu... Eu compreendo. Eu aceito. E eu não tenho muita opção além disso. Yeah! Aqui é o lugar que tem a saída alternativa e vamos... De frente aqui. Eu espero que a moeda esteja aqui. Tipo, eu acho que já está bem claro, já foi deixado bem claro pelo jogo que não é assim que a colocação das moedas funciona aqui, mas tudo bem. A gosto tipo, essa fase aqui faz ser uma oportunidade perdida que o chefe desse mundo não foi uma referência direta a Columns 3 o melhor Columns definitivamente que uh, um dia eu vou terminar genuinamente e vai ser incrível quando acontecer mas até agora não aconteceu não, pra falar a verdade eu genuinamente não me lembro se eu cheguei a terminar uns três mas tudo bem não importa o que eu lembrei não importa o que eu não lembrei só importa o que no fim eu farei ah, mesmo que seja uma segunda vez pera um instante não, isso aqui eu, isso é o caminho normal nós estamos plenamente de volta no caminho normal o uh, start select definitivamente utilizado da melhor maneira possível Uh... Ok, na real eu tô... tô confuso Eu não tô vendo nada aqui que possivelmente possa indicar uma saída secreta Ou a segunda moeda Isso tá começando a me deixar um pouquinho preocupado Porque eu acho que eu já explorei tudo muito bem Pera aí, isso aqui era o tempo todo? Não, não, não tem como ser É porque eu vou aqui, eu caio E a gente acaba no mesmo lugar Que raios? Deixa eu passar... isso, isso aqui só está sendo uma repetição de tudo e eu, eu... Quer saber? Eu acho que o fato de eu estar com... eu que você provavelmente está sendo um fardo aqui mais do que qualquer coisa. Só dizendo, porque enquanto eu estou no Yoshi, eu não posso uh, escalar. E é yeah, possivelmente preciso escalar. Espera aí. Talvez tenha uma chave em algum desses cantos aqui. Eu não sei, eu não sei. Isso aqui é definitivamente exploração ao vivo em, e em cores, onde eu fico extremamente confuso. Será que... Ei! Isso é legal. Você não pode simplesmente ser imune a uma capa de pena desse jeito. Absolutamente ilegal. E Eu, eu, eu, eu não sei... Ok, pera um momento. Ainda não consigo encontrar nada de bom. Ainda não consigo encontrar nada de bom Tipo, será que Não, mas aqui Que já é basicamente o fim da fase uh... E eu Perdi A moeda em algum canto O que é isso? O que é isso? Por que é isso? Eu não sei É yeah. uh -huh. Então, no fim das contas, está na primeira metade da fase o tempo todo? Ou tem que tipo, a remissão um Yoshi aqui em cima? Será que a saída secreta está aqui o tempo inteiro? Tipo, é possível. isso só fica mais possível. pera aí, eu estava tratando isso aqui como se fosse diretamente o fim da fase, né? Mas, tipo, tem atividades acontecendo aqui. Não, não, é. Isso aqui realmente é o fim da... Huh. Não, esse era o caminho alternativo o tempo inteiro que eu tinha ido no começo Este exato cano aqui E de alguma maneira eu confundi com outro cano lá na frente Ok, quer saber? Faz sentido É que a gente tem a capa de pena aqui, etc Ok, tudo bem uh, Saída secreta encontrada, talvez Só preciso sobreviver no fim das contas, como é que eu consegui me perder completamente dessa maneira? Eu, na minha cabeça, esse lugar só era um lugar completamente, plenamente, permanentemente bônus. Mas, uh, como vocês podem perceber com seus olhos, isso aqui não é por bônus. Eu tava pensando nesse cano. Tipo, minha mente completamente apagou essa parte aqui. Pera aí, eu, eu, eu simplesmente tenho que retornar pelo menos lugar, porque... A, a recompensa ali, basicamente, não existe. Meu, como é que eu tinha morrido mesmo aqui? Foi uma situação incrivelmente desagradável que aconteceu ali de uh, várias coisas acontecerem ao mesmo tempo, certo? Tudo bem, eu compreendo e não é à toa que eu não tinha pego... Fantástico. Não é à toa que eu não tinha pego o Checkpoint, é porque isso tudo aqui tá acontecendo antes dele... Então, yeah, tudo bem, isso aqui só é estranhamente longo. Num momento que realmente não deveria ser. Foi aqui que eu acabei morrendo. Ah, eu posso... Yeah, maravilha! Isso deu muito mais certo do que eu imaginei. Eu pensei que eu fosse levar um bug de ascensão ali, mas felizmente não foi o caso. E, é yeah, continuo sem encontrar moedas. Então, eu sei, surpresa, provavelmente não é por aqui... Mas eu tenho muito pouca ideia de onde essa moeda central está. Oh! Eu percebi! Yeah. E o jogo, no fim das contas, tinha justamente ensinado pra gente, depois que eu entrei naquele cano, que yeah, você podia esconder coisas dessa maneira. Se eu morrer aqui, eu vou ficar tão completamente indignado. Por que que eu... Me sacrifiquei só pra manter aquele Yoshi. Eu não tenho a menor ideia. Isso pode ter sido uma boa ideia. Não existe um universo onde isso foi uma boa ideia. Mas tudo bem. Desde que eu uh, consiga chegar até o fim, vai estar tudo ok. Eu, honestamente, acredito que não. A propósito, dá pra você comer esses... Uh, para Spike tops? Se bem que eles parecem... Mas Buzz Beatles com espinhos, porque. Bom, pra falar a verdade, Buzz Beatles com espinhos definitivamente existem. Não, para Buzz Beatles com uh, espinhos existem também. Em Paper Mario! Ok. No fim das contas, a melhor coisa do mundo foi ter mantido o Yoshi. Ele. <risos> Olha, quer saber! Ele teria desaparecido de maneira. De qualquer modo, depois de eu terminar a fase, então, completamente compensou em todos os aspectos possivelmente imagináveis. Mas ó, os Parabítulos com espinhos, uh, eles literalmente existem em Paper Mario.